E aí, galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, de boas Escutando aqui um som com o Franklin, como vocês viram aí no início do vídeo Prontamos, mas acredito que não vai dar nada Quem nunca tentou parar o trem, né? Pô, isso aí é velho no YouTube, né mano? Também no GTA Mas enfim, estamos aqui Opa Tô escutando a campainha tocar. Quem será que é, hein? Quem será? Que é, que é, tio, velho? 5 horas da tarde, mano. Eu não tô esperando visita de ninguém. Vamos lá ver quem tá aqui na frente. Ô, ô, ô, Calma, calma. Pera aí, pera aí. Pera aí, seu polícia. Pera aí, pera... tô desarmado. Pera... pera aí. Cara, calma, calma. Tô sendo levado por quê? O que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Calma aí. Meu Deus, galera. Os caras vieram me prender aqui, mano. Olha só que loucura, velho. O que eu faço, mano? Calma aí, seu polícia. Tô desarmado. Não, não vou fazer nada, não. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou com vocês. Eu espero pegar um... Pegar minhas coisas aqui, meu celular. Posso pegar alguma coisa aqui? Tá, ele deixou, galera. Ele deixou eu pegar. Pegar um cacete, mano. Corre! Corre, mano. Corre, corre, corre, corre, corre, Vou botar, não. Vou botar, não. Vamos lá, meu Deus do céu. Ui, segura! Peraí! Caraca, o jeito que ele caiu. Que estranho, mano. Vambora, vambora. Vamos fugir da polícia. Meu Deus. Minha nossa, mano. Ih, galera. Dando dando. Ih, caramba. tá pegando o nível de procurado. Mano, eu não posso ser preso, velho. Vambora, vambora. Será é que estão vindo atrás de mim ali? Tarão, tarão, tarão. E agora, e agora, cara? Meu Deus, eu não posso ser preso. Não! Galera! Olha só aonde a gente está. Como vocês estão vendo esse uniforme, essa roupa laranja... Eu estou dentro do busão penitenciário sendo transferido para uma prisão que eu não sei qual é. Só sei que parece que nós estamos indo para o aeroporto de Los Santos. Então o Franklin não vai ficar naquela prisão que nós conhecemos que tem lá na região do Trevor, mano. Para onde nós estamos sendo levados. Isso só porque eu tentei parar o trem... Usando carros roubados <risos> Coisa leve, coisa light Ó, só para vocês verem aqui, ó Me parece que a gente tá indo ali pro, pro aeroporto mesmo E não sei, mano Me parece que vai rolar uma penitenciária federal Federal, lugar Como a gente já tava esperando Sim, estamos sendo levados por uma prisão em outro lugar, em outra cidade. Não sabemos ainda onde é. Mas, galera, tudo indica... Que é uma prisão inspirada naquela que, que tem nos Estados Unidos. chamado Alcatraz, mano. Acho que é assim que se fala. Que é uma prisão na ilha. E realmente, cara, olha só... A prisão de Alcatraz do GTA V. Federal. Como... Que o cara consegue fugir de uma prisão dessa Na minha opinião, impossível Só tem duas formas de chegar por barco ou avião E o Franklin tá aqui dentro, como vocês podem ver Nós estamos chegando de avião O negócio é o seguinte, cara, vamos ter que pousar ali Olha essa prisão, cara Vocês vão conhecer a prisão na ilha do GTA V Alcatraz, essa prisão em Alcatraz, ela, se eu não me engano, ela fica em São Francisco, eu não tô... Eu acho que fica em São Francisco, vocês me corregem aí, realmente fica em São Francisco, só sei que moeou pro Franklin, moeou pro Franklin... Vira o um avião, olha isso aqui, cara, que louco, mano, Ó, dá pra vir de helicóptero e avião, mano, helicóptero e avião só caraca moleque olha aí mano já tá aqui a noite inteira viajando né chegamos aqui de noite na verdade eu tava no ônibus aí o jogo fechou eu tive que vir pro avião simplesmente assim mano chegamos em alcatraz Prisão Federal de Segurança Máxima. Olha os caras ali, mano, preso. Olha lá, ó. A galera ali, mano. Deve ser prisão também de. Olha lá, ele lá, ó. Ele ali, ó. Ele ali. <risos> se lascou. Fica aí, mano, aprontando. A pessoa, se você fosse preso no GTA assim, ia ser muito louco, né, mano? Só dá pra ser preso dessa forma. É. Via. Como é que chama? 5M né, os caras é presos lá, é bem legal, mas não tem uma prisão dessa de segurança máxima federal Galera, vou mostrar aqui rapidão pra vocês essa parte, e aqui é a parte do aeroporto né, onde pós os helicópteros e os aviões trazendo os presos E aqui é a parte da prisão, então Franklin vai sair ali e vocês vão conhecer aí, Alcatraz do GTA V. Pois é, Franklin, você se ferrou. Sai da avião aí, mano. Bora, irmão. Tá preso. Caraca. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Nesse vídeo a gente vai mostrar aqui pra vocês a prisão, certo? Olha o Franklin vindo. Não tá algemado? O cara tem que fazer aqui, velho. O cara não tem escolha aqui. Se ele tentar correr, ele vai... Ele não tem pra onde sair porque tem água vai cons... Como é que o cara vai nadar tanto assim Até chegar na margem, né? Tá ligado que o GTA tem polícia na água Mas nos próximos vídeos, talvez Eu mostre pra vocês O... A gente, sei lá, mano Tentando bolar um plano aqui pra tentar fugir dessa prisão Tá aí, Franklin, sua nova casa Aí a sua nova casa aí, irmão. Bom, bora lá então, galera. Agora é de dia. Caraca, velho. Olha isso, que louca essa prisão, cara. Vamos lá, vamos tomar cuidado aqui, né? Pra não, não arrumar confusão. Tem alguns veículos ali, ó. Polícia aqui do lado. Oficial aqui. Vários presos. Vamos ver ali pro fundo que a gente pode fazer? Provavelmente vai ser trabalhos forçados, né? É só uma prisão onde que a gente vai ter que... É, os caras tomando café e fumando, cara. Não vou correr porque senão pode... os caras podem interpretar mal. E achar que eu tô querendo fugir, né? Fazendo <risos> um vai ser difícil fugir ser aqui. como? Vou até ficar imaginando aqui vocês no, nos comentários já pode dizer como nós podemos fugir roubando a arma de um barda não dá pra pular esse portão portão muito alto cara olha o portão aí ó pegando um, um avião desse daí indo embora a parceira está tentando fugir bagulho doido aqui mano bagulho crazy Olha os caras ali treinando. Ai, ai. Vamos lá. Tem um helicóptero, tem carros. Carro não dá, mano. Carro Estamos numa ilha, velho. A prisão na ilha. Olha isso. Os caras aí, ó. Treinando. Tem até um guarda treinando ali. Daqui a pouco eu vou puxar um ferro. Olha só, cara. Aqui acho que eu posso dar uma corridinha, né, mano? Vamos ver o que tem aqui, ó. Tem alguns... Alguns... Ó, ali no fundo. O que que é isso? caras conversando aqui. E... Temos aqui, ó. O que? Uma banda? Banda da, da, da prisão. Olha aí. Ih, os caras estão cortando grama. estão arrumando... É, aqui é trabalho forçado, velho. Os guardas estão curtindo o som aí, ó. Daqui a pouco eles vão arrumar um emprego pra mim aqui. Um trabalho pra mim. Aqui temos o quê? Ah, temos a enfermearia aqui da, da prisão. Vamos conhecer a prisão, cara. Nossa nova house. Caraca, não tem mais nada aqui também, né? Vamos sair daqui e vamos ver o que mais tem. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro emprego, galera. O que tem naquele ali? Monitor. Caraca, velho. Vários sites ali, mano. Mais 18. Vamos ver o que, que é isso aqui Onde é que eu durmo? Não sei aonde eu dou Tem mais um guarda aqui Várias torres, mano Isso aqui é praticamente impossível, galera Impossível Ah, ó, outro lugar aqui, ó Caraca, o que, que é isso, mano? Já estão queimando os presos? Que isso? Caraca, mano Acontece isso em Alcatraz, velho? E aqui é o que? É o banheiro. Caraca, os caras estão queimando os presos ali, velho. não quero nem ver essa cena. O YouTube não, não, o YouTube não, não permite. Aqui é uma sala de jogos. Aqui é onde o pessoal come também. Pô, eu só botei, mano. Não fiz nada demais, véio. só coloquei uns carros ali no trem, velho. Ah, fui condenada a não sei quantos anos de prisão aqui, velho. Olha isso. Uma prisão no fim do mundo. Uma ilha. Parece que não tem nem lugar pra deitar, cara. Aqui, ó. Trabalho forçado, mano. Ah, oh, não acredito, cara. Os caras aqui trabalhando, velho. Já fui designada aqui. Vou fazer alguma coisa, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui nesse lugar, velho. Nossa, cara Ali, galera, ó, o único lugar que eu consigo ver É água, água, só água lá, ó, água Água, água, mais nada, mano Não dá pra pular aqui, cara Galera, comenta aqui nos comentários Como que a gente pode tentar fugir dessa prisão Eu já fugi de outras prisões Mano, eu fico imaginando Túnel subterrâneo não dá porque tem o mar as duas formas, seria alguém se infiltrar aqui dentro pra tentar tirar a gente. Aquelas fugas cinematográficas que o cara vai lá, bota uma roupa de policial, de guarda e foge. Ou a gente poderia fugir daqui é, roubando um helicóptero, um avião. Ou tentar ir nadando, mas cara, nadando eu não sei, velho. Não sei, velho. Tá doendo as costas, né, parceiro? Bom, vamos arrumar. Vamos fazer alguma coisa aqui. Já tá dando 19 horas aqui. Vambora. Vamos ver as armas dos policiais aqui. Caraca, moleque. As armas são pesadaça. Cara, seguinte. Vamos ver como é que é a noite nessa prisão. E sinceramente até agora não acho... Olha o pôr do sol, cara. Que lindo, velho Pelo menos o pôr do sol é lindo, né? E aqui nessa parte aqui do fundo? Policiais aqui, ó. Cara, mano, tô muito fortemente armado. Ó, o cara deve estar tá dando instrução ali. Ó, se algum idiota tentar... Ali, ó. Aqui que é a passagem que sai, ó. E a passagem que sai Onde eu cheguei, né Bom, seguinte galera A gente vai finalizar esse vídeo aqui E quero sugestões Para a gente tentar fugir Desse local, mano Vamos ver se eu consigo fazer alguma fricção aqui Então é isso aí, ó Bora Uma, duas Até a vida de prisioneiro aí, ó Ficar fortão Caraca, esse pôr do sol tá muito lindo, mano. Essa prisão, cara. Galera, se gostou, clica no gostei, compartilha, me segue nas redes sociais. estão tudo na descrição aí, o Instagram. E é isso. Estamos presos na prisão federal. Só. Gostou? Até o próximo. Valeu. Fui.